Bom, eu não sou contra de forma alguma usar tendências de moda, eu só acho que as tendências têm que se encaixar perfeitamente no meu estilo pessoal e não o contrário. Olá, eu sou a Marcela Damaso e idealizadora do meu Atemporal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva já, aproveita e ativa o sininho para você ser lembrada toda vez que eu postar um vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, Pinterest, Facebook, corre lá, tá bem fácil, é o arroba Marcela Damaso. Bom, no vídeo de hoje, eu vim te explicar como você pode fazer para atualizar, né, deixar seu look sempre atualizado, usar as tendências de moda, usar as peças que todo mundo tá usando, sem que necessariamente, né, você precise sair do teu estilo pessoal. Como eu disse anteriormente, eu... Amo usar as tendências, eu uso bastante, só que eu faço essas tendências trabalhar para mim e não o contrário. Eu gosto muito de ler, eu leio bastante sobre tendências, eu pesquiso, é, isso não está assim, não está fora do meu radar. Eu pesquiso muito para trazer sempre coisas atualizadas para vocês, mas definitivamente as tendências de moda não são o foco principal do meu estilo pessoal. Por essa razão, né? O, o, como o foco não está no meu, nas tendências de moda, eu não gosto quando isso vira uma preocupação ou eu me sinta pressionada a usar alguma tendência. Saiu que alguém usou uma blusa amarela e aí eu tenho que usar essa blusa amarela ou para trazer para vocês ou para me sentir atualizada ou para sentir que eu estou na moda. Eu tenho meus essenciais, eu sempre falo isso para vocês no meu temporal. Eu tenho as minhas peças essenciais, os meus motivos, coisas que eu não negocio. E isso é muito importante para você não sair do seu estilo pessoal, para você não perder a tua identidade, para você não se descaracterizar daquilo que você gosta de verdade, daquilo que faz realmente os olhos brilharem. Então assim. É... Conforto pra mim, eu sempre falo isso pra vocês. Conforto é algo que eu não negocio de forma alguma. Eu já fiz muito disso, de deixar de sentir é, dor no pé por causa de um salto numa festa, ou porque alguma coisa tá me pinicando, ou porque alguma coisa não deixa é, não me faz, não deixa eu ter movimentos. E isso, hoje, para mim, é inegociável. A peça tem que ser muito confortável. Ela tem que me dar liberdade para eu me movimentar, para eu caminhar. Eu sou uma pessoa que caminha muito rápido. Então, algum, tem algumas coisas que, é, que, que vão me limitar. Né? E eu sou um pouquinho desastrada também. Então, eu junto tudo isso e deixo o meu essencial sempre acima de qualquer tendência. Para vocês terem uma ideia, semana passada, o meu pai me contou uma coisa que eu nem sabia. Quando eu era pequenininha, eu mal falava, ele e minha mãe foram numa loja, era uma loja super sofisticada, e compraram um, um mantô para mim, né? Mantô é tipo um casacão, assim, que ele não tem a... as mangas. E para você imaginar, né? uma criança, né? quase um bebê de mantô, e são essas lojas bem... É, que tem essas peças bem diferenciadas, elas são caríssimas. Meus pais foram lá, compraram, e assim que eu experimentei esse mantô, minha mãe pronta, né, meu pai contou, que eu, eu comecei a, a, a ficar assim, sabe, irritada. E eu ficava, tila, tila, tila isso de mim, porque eu nem sabia falar, mas alguma coisa ali me incomodava. E provavelmente era a lã que estava me pinicando. E aí, né... O que, que você vai fazer? Minha mãe, graças a Deus, não era dessas mulheres, né? Dessas mães que empurravam roupa, não, né? a filha vai usar assim porque eu quero. Aí minha mãe trocou, né? Voltou na loja, trocou e trocou por uma calça jeans e uma camisa, né? Uma camisetinha, porque era isso que eu gostava. Eu tenho várias fotos minhas assim, pequenininha mesmo, de fralda, usando calça jeans. E camisetinha, ou com All Star, ou com uma uma medicinha. eu usava bastante melicinha naquela época. Então isso é algo que está comigo há muito tempo, não é algo que eu estou inventando, que ah, eu me descobri, é, na verdade eu descobri, né? eu me redescobri, mas eu não precisava ter passado tudo que eu passei, né? até entender que o conforto vem em primeiro lugar para mim. Então é exatamente por isso e por outras coisas também, que eu uso somente as tendências que estejam dentro do meu estilo atemporal. Eu só uso as tendências que vão fazer sentido para o meu estilo pessoal e nunca o contrário. E eu sei que você deve estar pensando que deve ser muito mais difícil uma pessoa que tem um estilo atemporal, que não sai de moda e não tem prazo de validade, se atualizar. E na verdade essa é uma objeção que eu sempre encontro nas pessoas. Elas acham que por algum motivo é muito mais difícil você estar atualizada com um estilo que não sai de moda do que propriamente as roupas que estão na moda. E eu vou te falar que é exatamente o contrário. Quando você tem um estilo atemporal, né, como funciona? Você tem aquelas peças que são inegociáveis, que, é, que ficam muito bem para você, que você gosta de verdade e que você usa durante muito tempo, porque aquilo te faz bem, te faz sentir mais bonita, mais bem vestida, estilosa. Então são peças que vão te deixar empoderada, são peças que são atemporais para você. Quando você faz só uso de tendência, de roupa de modinha, você tem que se reciclar a cada três meses, duas semanas, eu não sei, dependendo de, de, de que tendência, né? dependendo do tipo de tendência que a gente está falando. E, com, e aí, né? como eu sei o que eu gosto, fica muito mais fácil de eu comprar essas peças, né? que, que está transitando pelos modismos e continuar usando depois, ou mesmo utilizar essa peça a meu favor. Então, assim, eu tenho basicamente três... Uh, opções que são inegociáveis para mim, né, e são, eu, eu olho, na verdade, assim, eu olho três fatores que me fazem comprar uma peça. Então, eu olho sempre cor, que eu acho super importante para mim, tecido e modelagem, né, o modelo daquela peça. Então, eu vou explicar cada uma delas. A cor, eu não sou uma pessoa de muitas cores, né? é, de ter um guarda-roupa super colorido, cheio de estampa. Não sou eu gosto de neutros e eu uso principalmente o preto. Mas eu gosto de usar o meu, né? a minha paleta de cores neutras, que transita basicamente entre branco, preto e cinza, marrom, não sou muito fã. E eu gosto de colocar, adicionar pontos de cor. E assim, pode ser uma cor mais forte, pode ser um tom mais, é, mais claro. E aí eu vou permeando nisso. Então, quando eu vou escolher uma cor, né? Porque assim, eu acho muito mais importante você estar bem, né? Porque a primeira coisa que você olha numa, numa pessoa, né? Primeira coisa não, aquilo que te chama mais atenção é a cor. Depois você vai entender, né? Tecido, modelagem modelo, se está curta, se está apertada, mas você olha a cor, nossa, está de preto, é tá laranja, imagina a pessoa chegando com um macacão amarelo ouro, você não vai se falar, nossa, esse macacão é de linho né você fala, nossa, é um macacão amarelo, então eu acho isso muito mais importante, então eu, eu transito nessas cores que eu gosto, dentro dessa cartela de cores que eu gosto, e eu vou buscar, então assim, eu posso gostar de uma calça maravilhosa, de alfaiataria, e ela é azul, azul royal, eu não vou comprar essa peça, pode ter o tecido que eu queira, pode ter a modelagem que eu queira, mas se não tiver a cor que eu goste, eu não vou usar, então se tiver uma calça azul royal, não, não vai adiantar, não é uma peça que eu vá querer e vai usar, porque eu não gosto do azul royal, então eu acho que a cor é muito mais importante, então eu vou me ligando já na cor, né? Então, se eu entro numa loja, eu já vou onde estão os tons neutros e onde estão as cores que eu gosto. Então, por exemplo, dentro de, da família dos laranjas, né? Do laranjado. O que, que eu faço? Eu vejo um tom que seja mais forte, mais fechado. Eu jamais vou querer um tom mais cítrico, porque não faz muito o meu estilo. Pode acontecer de ter uma outra peça? Pode, mas aí tem que ter todo o conjunto. Muito mais fácil eu comprar um, um vermelho mais... É mais aberto um rosa na família dos rosas eu não gosto de pink então é muito raro eu ir atrás de alguma coisa pink normalmente é um tom mais assim mais queimado um, um tom mais é, desbotado né ou um amarelo ouro bem bem fechado assim eu não gosto daquele amarelo muito aberto então tudo isso vai permeando o meu o meu gosto pessoal para eu imaginar uma tendência então se tiver uma blusa uma regatinha que, que esteja na moda e que seja azul royal e não tiver um amarelo, um branco, um preto eu não compro, simplesmente é por aí que eu começo e aí depois a gente vai pro modelo né porque o modelo também é importante, poxa vida não são todos os modelos né que eu gosto, e assim eu sempre vou partir do princípio que tem que ter uh, que, que esse modelo fique bem pra mim se ajuste, né? Que valorize o meu corpo, né? Não é aquela questão de ah, eu tenho que parecer mais alto, eu tenho que, já, né? expliquei várias vezes sobre calça skinny, quadril largo, que eu uso e eu não tô nem aí. Desculpem a geração Z, mas eu gosto de skinny. E eu também sei, né, gente? A, o tipo de, de modelo que eu, que eu gosto. Então, eu gosto de peças que são uh, mais clássicas, que tem a modelagem vintage, que seja de alfaiataria, tenha linhas retas e cortes geométricos. Então, se tiver isso na, na, na peça de tendência, na peça que está na moda, pronto, ganhou meu coração, é algo que eu vou usar. É como a volta dos blazers. Nossa, eu, eu amo blazer. Então, assim, foi muito fácil para eu voltar uh, a ter blazer no meu guarda-roupa e atualizar meu look, quê? o blazer tem todos os atributos que eu gosto. Ainda né? se tiver uma pegada vintage ainda, perfeito, fechou, é isso. Agora, se você não sabe o modelo, o que, que eu sugiro, né? Os modelos que você gosta, porque é, é um exercício mesmo de autoconhecimento e é super fácil. Vá pra frente do espelho e assim, gente, não, é, não tem fórmula, tá? Pra isso. Eu não posso falar para você, olha, se você tiver três peças de alfaiataria, você gosta de alfaiataria. Às vezes você tem cinco, mas não usa, tá? Então, você vai lá para frente do teu do teu guarda-roupa, e vai olhar aquelas peças que você mais usa, e vai reparar o modelo, é assim que se começa, e não tem outra forma, tá? Se alguém chegar pra você e falar, olha, é por quantidade, desculpa, a pessoa nem sabe se você usa esse tipo de roupa. Às vezes você usa alfaietaria só pra trabalhar, mas você é super desencanada no teu dia a dia, tá? Então, pensa sempre nisso. Outra coisa também, né, o terceiro e último motivo que me faz comprar uma peça de tendência é o tecido. Vocês, eu acho que eu não gosto de usar assim, né? Nunca, jamais, sempre, mas isso é muito difícil vocês me verem com uma calça, por exemplo, uma calça saruel de malha. Eu lembro que quando teve essa moda, no início, acho que foi nos anos 2000, 2005, 2004, sei lá, porém. E usou-se muito saruel, né? E aí eu, eu não gostava, eu cheguei a comprar uma saruela de malha, né, porque naquela época ainda eu tava ainda transitando e tentando me entender. Eu, eu comprei, mas não usei, porque não tinha nada a ver comigo. Aquilo não fazia parte do meu estilo pessoal, né. E, e o mais engraçado é que eu, eu me forcei a comprar, mas não tinha nada a ver. Até que eu achei uma saruel, uma calça saruel de jeans. E ela era super diferente. Ninguém tinha e eu falei, ok, é isso. E eu vesti e me achei linda na época, tal, usei por muito tempo. Calça Saruel saiu de moda e eu continuei usando por muito tempo porque tinha os atributos que eu gostava numa peça. Então, assim, é, peças de malha depende muito da peça de malha. Se tiver um vestido de malha, né? Malha, gente, é tudo aquilo, né? Aquele tecido que estica, tipo da camiseta básica. Tecido plano é como se fosse o tecido da camisa, que não estica. Tá? Então, tudo que for de tecido plano, para mim, eu gosto. Lembra? Os, os modelos que eu gosto, de, né? A modelagem. São é, linhas retas, cortes geométricos. Então, para acontecer isso, a gente precisa de ter um tecido plano, um tecido mais pesado. Com a malha, não. A malha é tudo mais fluido, é tudo mais é, molinho, né? Tudo bem diferente do tecido plano. Então, sabendo disso, eu já vou procurar as tendências que têm a ver comigo. Se tiver um vestido de malha um vestido de tecido plano, eu vou usar um tecido plano. Pensando aqui, hoje eu não me lembro de ter nenhum, acho que eu tenho um, um vestido de malha, né mas ele é preto e tem um corte mais reto. Então é assim que a gente usa as tendências a nosso favor. Tudo aquilo que for fora, completamente fora do teu estilo pessoal, que você sabe que pode não te agradar, é melhor nem comprar, porque pode ser a maioria das vezes, né? vai ser uma peça que você vai deixar lá, vai usar por um tempo e quando aquilo sai de moda, ou às vezes nem sai, né? antes de sair de moda, você já não se identifica com aquela peça e deixa ela lá. É Por isso que eu falo, é muito mais fácil você ter um estilo atemporal que você já conhece, né? você já se conhece, sabe as peças que ficam legais para você, se aventurar nas, nas tendências e não sair do seu estilo pessoal. É assim que você não perde a tua identidade, que você não perde o teu estilo pessoal, que você não vai precisar ficar aí caçando quiz na internet de qual é o teu estilo. É assim que você não precisa de uma consultora de imagem e estilo pessoal para ficar guiando você toda vez que for comprar uma roupa. Não precisa de uma personal stylist, não precisa de ninguém comprando aquilo que você sabe que você já gosta. Né? ou comprando uma tendência que nunca vai usar, porque gente é, tem, tem tendências que são maravilhosas e que eu gostaria muito de usar, mas não tem absolutamente nada a ver com o meu estilo pessoal. Então, para que, que eu vou atrás daquilo? Só porque tem uma massa usando? Né? Não faz o menor sentido. Faz sentido você descobrir quais são as suas peças atemporais e ir atrás das tendências que fazem parte do que é essencial para você. Eu tenho certeza, faz esse exercício, eu tenho certeza absoluta que nunca mais você vai perder a sua identidade, não vai precisar roubar look de ninguém, você só vai se inspirar nas mulheres que você gosta, nas mulheres que você acha bem estilosa e super bem vestida. E é assim também que você mantém para sempre o teu estilo atemporal. Se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu, curte, me ajuda aí a difundir esse vídeo também compartilhando com outras mulheres para que elas também saibam como usar as tendências a seu favor dentro do estilo atemporal. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!